Vamos então uh, dar início à uh, rubrica Redes Sociais, onde aprendemos tudo e mais alguma coisa hoje sobre Facebook. Não é, Vasco? É verdade. Vamos aí. Tu adoras isto. Isto para mim é pouca maquinaria. Claro, <risos> Isto não é nada. É, algum equipamento uh, básico para fazer uh, transmissões. Estamos portátil. online no nosso Facebook do Maria. Uh, não estamos online, mas vamos fazer aqui uma transmissão em direto. Está bem. Então, uma das grandes novidades, o Facebook tem tido muitas novidades ultimamente, então esta aqui já dá uh, para nós explorarmos várias possibilidades, e uma das novidades é uh, a transmissão em direto que podemos fazer através uh, do browser. Uh, temos cá em baixo a opção começar um vídeo em direto. E as pessoas lá em casa estão a ver? É isso que eu estava a colar, tentar ver no ecrã. Se conseguem um plano aqui do, do ecrã... Conseguem. Se conseguirem aqui um plano do ecrã, conseguimos ver esta opção disponível nas páginas. Vamos ver. Ok, eu acho que o equipamento não está à frente. Já está já, já está, já está. Ok, muito bem. É este ícone vermelho com a câmera que diz Começar um vídeo em direto. Esta opção é nova, hum. está disponível para quase todas as páginas. As páginas que não tiverem vão ter nos próximos dias. Uh, não para perfis, portanto, os perfis continuam a ter a possibilidade de transmitir com o smartphone. Sim. As páginas já tinham a possibilidade de transmitir com o smartphone. Esta opção é nova. E qual é a diferença desta opção? Uh, significa que eu não tenho que usar o meu telefone, nem vou gastar a bateria, nem vou ter qualidade deteriorada como tem no telefone, por ser um telefone, uh, naturalmente, tem outro algoritmo de transmissão. Aqui eu vou poder utilizar a webcam que já vem com o portátil, uh, ou vou poder ligar uma webcam externa, que eu fiz agora para demonstrar, ou, também, trouxe aqui um outro exemplo de uma webcam isso, sem fios. Espetacular. Tem ali mais equipamento também. Ai, que eu não explicar. duvido, eu ali, não duvido. Tem ali um atrelado cheio de equipamento, se for preciso, um carro ou assim, uma coisa, está lá. Maravilha. <risos> então, esta câmara sem fios, isto é só o suporte, portanto, a câmara é só isto. Isto é da Logitech também, aliás, a Logitech é a melhor uh, marca para webcams. Uh, então, esta câmara sem fios uh, permite transmitir, neste caso, para esta função. E eu acho uhum. particularmente interessante. A câmara não é nova, já existe há algum tempo. É, é, Mas está a transmitir ou não? Ainda não. Vamos já fazer a transmissão. Com esta câmara podemos usar esta função e estar sem fios em qualquer lado e a transmitir. Está está temos, tem Tem. Ah, é muito fashion. Não é? Muito chique. É, é muito, chique. muito chique. Então, vamos fazer a transmissão em direto. Vou clicar aqui. Então, vou colocar em direto. Tu és um kit. Kit supremo. Olá Maria, no, agora vamos aqui atagar, olá Maria, Porto Canal. Ok. Faço o seguinte. Sim. É só isto. Portanto, é muito, muito simples. Vai já abrir aqui um assistente, ele vai detectar uma das câmaras, cá está. Agora, aqui podemos ajustar, aqui está, em grande estilo. Grande estilo. Grande estilo. Como vês, a qualidade é excelente, não é? Uhum. Então, agora vou fazer transmitir em direto. 3, 2, 1, ok, estamos Já live. Já está em direto. Pronto. Portanto, podemos acompanhar aqui as, uh, os comentários, interagir. A qualidade é superior do que no smartphone. Estamos a usar pois esta é, câmera. É muito boa a Muito boa, é incrível a qualidade, não é? Uh, por duas razões. Primeiro, estamos a fazer de um computador, naturalmente tem mais recursos. Uhum. Mas a principal razão é porque esta webcam é a melhor webcam que existe. Até um preço bastante acessível. É Logitec... Está a ver na página do Facebook, o Luís está a perguntar, ah, Vasco Marcos. Sim, sim, na... exatamente. Podem ver na página do Facebook Vasco Marcos, está a gente a entrar. Já agora quem nos está a ver em direto. página do Facebook. Quem nos está a ver em direto, confirmem -se, se nos estão a ver e ouvir em boas condições. .net, está ela a perguntar. Sim, sim. Ah, é? Exatamente. Okay. É essa mesmo. Esta câmara é muito boa para este tipo de transmissão, para webinars... Uh, ou para outro tipo de transmissões em que eu quero fazer com facilidade. E repare, esta é uma webcam, posso, posso pegar, ó, cá está, posso olhar para mim. Agora vou, vamos ter menos likes, estou a olhar para mim na câmera. <risos> é podíamos, podíamos movimentar a câmera, ó, cá está. Uh, podia colocar num tripé de uma câmera de filmar e movimentar a câmera. Qual é a grande vantagem? É muito espetacular. Ah, já estão aqui a comentar. Qual é a grande vantagem? Ah, engraçado, está a aparecer um por trás transmissão. E está a aparecer a transmissão por trás. <risos> está a dizer. E tem um delay. Uh, a vantagem é que uh, isto conseguia-se fazer, desde abril do ano passado, por meios profissionais. Que são, estes são alguns deles. A vantagem é que consigo estar em direto com muita qualidade, a um orçamento muito reduzido, ou no limite, pode usar a webcam do próprio portátil, que também Sim. é uma opção interessante. Esta tem sempre mais qualidade. Claro, mas deve sempre bem mais caro. Esta câmara. Claro, é que ela vem com Esta o vem incorporada, exatamente, exatamente. Que outras possibilidades é que nós temos? Eu por acaso, ontem descobri aqui um truque muito engraçado. E como não tem nada a fazer, ando sempre a inventar. Sim. Então, fui aqui. Estou a adorar ver-me como se eu não trabalhasse Exato. em televisão. Então, cá em cima, já agora se a câmara conseguir apanhar, há aqui um truque interessante. Aqui apanhar o browser, se conseguirem fazer aqui um plano. Cá em cima temos o símbolo de uma câmara. Temos, eu, estou, eu não vejo nada, Ok, confia em mim, tem ali o símbolo de uma câmera. Acredito. Então, se eu clicar nesse símbolo da câmera... Ok, sim, já afastei um bocadinho a câmera. Se eu uh, clicar neste símbolo, eu consigo escolher a webcam. Então, no meu caso, tenho aqui três câmaras. Tenho ah, és, esta externa. Tu és uma canseira. Tenho esta daqui e permite fazer ainda uma outra coisa, okay. que é, com o software profissional, podemos gerar uma produção previsível de uma web TV e gerar uma webcam virtual com isso e injetar aqui Portanto, este sinal. Portanto, não vale a pena nada disto. Não, exatamente. Posso fazer o alarme a partir de casa. Acho, acho uma é, é uma excelente ideia, é uma excelente ideia. Há aqui um pormenor que quem uh, nunca fez uh, se calhar uh, desconhece. Uh, olha, o, o Jorge Vinícius está a, uh, a mandar um beijo para a menina. Para mim ninguém manda beijos, é normal, eu compreendo. Obrigada Eu compreendo, Jorge. eu compreendo, cá está. Obrigada. <risos> Uma coisa que quem nunca fez é... Os computadores, normalmente, têm uma porta HDMI. Sim. Isto agora é um bocadinho chinês, mas é para as pessoas perceberem. Não, HDMI não, HDMI. não chega lá. Só que a porta da HDMI é saída para ligar um monitor, não é para ligar uma câmara de filmar. Não funciona. Então, este é um dos tipos de aparelho, é um deles, existem uh, vários... Que é um conversor de HDMI, aqui entra o HDMI e aqui tem uma porta de saída para ligar ao computador. Então já se consegue utilizar uma câmara de filmar, estas por exemplo, ou SDI, que deve Isso ser é o caso destas, que são câmaras televisivas, deve ser SDI, e que eu consigo colocar aqui uma câmara de filmar com um microfone profissional ligado a este sistema. Melhor ainda, tem aqui um outro sistema que é uma outra forma de transmitir para o Facebook. Depois num outro programa podemos explorá-lo. Este é um aparelhinho, que é o Teradec Video, em que permite ligar a qualquer câmara de filmar e transmitir Teradek Video, que permite transmitir em direto para o Facebook ou YouTube sem nenhum computador. Apenas ligo o HDMI à câmara e controlo aqui no visor LCD e estou em direto para o Facebook ou YouTube sem computador. Permite remover o computador, o que é uh, incrível. Uh, para terminar, queria também mostrar aqui uma opção uh, nova que é, na página, com esta opção, vem Sim. uma novidade, que é a possibilidade de ter aqui um novo cargo de página chama-se Contribuidor em Direto. Ou seja, eu isso, posso que é que atribuir um cargo a alguém que só vai fazer transmissões em direto. Não tem outros cargos de administração, ou de gestão de ah. conteúdos, mas é o técnico, por exemplo, responsável pela transmissão, então há um cargo uh, específico para, para isso. Portanto, é muito interessante. E depois, temos também uma outra opção que queria mostrar. Se formos a uma página de Facebook, ao menu ferramentas de publicação e depois a vídeos, há uma opção aqui que diz em direto, que já existia, mas é para reforçar as três diferentes formas, portanto, smartphone, browser, aqui no browser faço uma ressalva, que é se por acaso não conseguirem, isto só funciona em Google Chrome. Portanto, em Firefox ou Safari não funciona. Têm que instalar o Google Chrome, que é um bom browser, e conseguem fazer a partir de lá. E a terceira opção é um meio de transmissão profissional, mais complexo, Normalmente em ambientes profissionais, televisivos ou transmissão de eventos, por exemplo. Eu costumo utilizar este, esta configuração, em que vemos aqui este painel, é logo... Vamos dar este plano que eu acho que parece -me... boa. Embora seja chinês, é importante saber onde é que está, onde é que está esta opção. Portanto, se formos a, a ferramentas de publicação vídeos, aparece lá em direto. Uhum. A grande vantagem deste método é que permite ligar a qualquer sistema, softwares de transmissão, como é o OBS Studio, o Aircast Pro, que são softwares muito bons, e aqui tem o um código para ligar esse software, como também aqui na Regi utilizam também software e hardware para Sim. mudança de planos e esse software pode comunicar com o Facebook, transmitir em direto, inclusivamente agendar. Por exemplo, podia agendar uma publicação para amanhã às 5 horas, saía no, meu, no feed da página, as pessoas podiam subscrever essa transmissão quando entrasse em direto, eram notificadas. Portanto, com este sistema mais profissional. Boa. Por isso, resumindo, o Facebook, e voltando aqui à nossa e tanta interação, incrível! Por isso, resumindo, o nosso Facebook uh, tem agora três formas principais nativas de transmitir, através de smartphone, Sim. vertical ou horizontal, portanto já deixa na horizontal, através deste novo sistema do browser que é muito simples e dá um aspecto, diria, semiprofissional, como é vês, a qualidade é, é muita muito boa. Ou então, o sistema profissional, que já existe desde o abril do ano passado, que também é muito interessante. E adicionalmente, este tipo de aparelhos permite falar diretamente com o Facebook. Portanto, as possibilidades são muitas para estar direto no Facebook. Uma loucura. É incrível. Forró! Isso aí é tudo pessoas que estão neste momento a, a comunicar connosco, certo? Exatamente. Muitas. Muita gente. Estás muito atento. Gente. Muita gente, muita gente aqui a ver-nos em direto. Olha, uh, Vasco, com certeza que as pessoas uh, te vão continuar a seguir através uh, do teu site e de outras ferramentas, o site www.vascomarcos.com ou no Facebook. Basta pesquisar Vasco Marques. É, claro. Uh, podem também comprar bons livros sobre a matéria. Um deles está aí. está? Redes sociais 360. Muito bem. E uh, mantenham-se informados. As novidades são sempre muitas. Uh, as atualizações são diárias. E aqui no nosso programa são uh, semanais. Portanto, já sabe, todas as terças-feiras pode sempre ver e ouvir o Vasco Marques aqui no Alá Maria do Porto Canal. Aproveito também para deixar aqui, uh, já que estamos a falar de redes sociais, façam um like na página... Olá Maria Porto Canal no Instagram e também Olá Maria no Facebook. Obrigada Vasco pela uh, tua Obrigado. companhia, presença e também... Olha, uh... e vais falar com a Sónia, que é uma grande amiga minha, que eu a conheço, sério? conheço a história dela, do Dubai, ela é sobre a FICA, é uma história incrível. E já tive a oportunidade dela até fazer uma, uma entrevista, não com este nível, mas foi há algum tempo atrás, via Google Hangouts, que é uma ferramenta de fazer transmissões em direto. E ela, vamos falar exatamente da experiência de redes sociais no Dubai. Exatamente. Que é que um é bocadinho incrível. diferente da nossa, não é? Pronto, já vamos falar.